Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, vai por mim. A resposta é não e o novo é sempre inesperado. E se prepara aí, tanto que eu aconselho você a se sentar em um lugar confortável ou deitar em algum lugar confortável, sei lá, porque o assunto de hoje é um tanto quanto esquisito. Opa, meus queridos, tio na tudo tranquilo com vocês? Vocês provavelmente devem conhecer a Belly Delphin, ou mais conhecida como a garota gamer, que, inclusive, há pouco tempo atrás eu até fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, onde eu conto de uma maneira resumida mais ou menos quem ela é. E no vídeo, em uma determinada parte, eu conto como ela ficou muito conhecida, que foi a vez que a mesma começou a vender água do seu próprio banho para os seus gadinhos. O que isso obviamente foi uma revolução na época, porque todo mundo ficou sabendo quem ela era, e parecia que aquilo era o limite, não dava mais para ficar pior. E é aí é onde a gente se enganou na verdade, porque dá assim. Eu apresento vocês uma TikToker chamada Stephanie Matos, ou como é mais conhecida na internet afora, Stefanca. Figura na qual algumas pessoas a chamam até mesmo de a nova Belle Delphine, só que pior. A mesma é uma garota americana, que inclusive, ela já até ganhou um prêmio de Miss Escócia em que ela participou. E conta aí com mais de 300 mil inscritos no YouTube e um pouquinho mais de 100k no TikTok. Antes dela ficar famosa, ela era uma garota normal. Até que a mesma passou a vender peidos no potinho. <risos> Vocês não escutaram errado. É de se comparar com a água da Belly Delphine, só que é pior. A Stefanka literalmente vende potes com peitos. Peitos não. <risos> potes com peidos. <risos> Meu Deus, onde isso vai parar, mano? A mesma já deu inúmeras entrevistas sobre isso E no próprio canal do YouTube Ela contou como foi ganhar mais de 100 mil dólares em uma semana Vendendo os gases <risos> Além disso, ela tem mais algumas outras coisas na qual ela vende Só que isso eu deixo com o tio Sam do CX Contar pra vocês, pra vocês entenderem E aí, velho, como vocês estão, mano? Eu de novo do CX, depois de muito tempo Tá muito calor Se eu estiver parecendo um porquinho suando É porque tá calor por isso que eu tô de rosa Um salve aí pros meus amigos porcos Mas enfim, vamos direto ao ponto Como eu já falei pra vocês no tio Sam Nos comentários, que a mina vende Potinho de peido A coisa fica pior, tá? Eu tô aqui no site dela, no site da Stefan <risos> Onde ela vende nada mais e nada menos Do que uma vela de peido Tá bom pra vocês? <risos> Tá aqui, ó, esse daqui é, é a imagem, ó, forte, 100% natural, by Stephanie Mato, feito com amor, coraçãozinho Imagina o cheiro Tá bem aqui o um slogan gigantesco, mano Ó como que tá escrito Adoro poder compartilhar cada parte de mim e da minha vida nas minhas redes sociais E aqui estamos levando isso para o próximo nível absoluto Mal posso esperar pra você descobrir o cheiro desta vela. Como eu gosto de dizer, um sopro criará memórias que duram pra vida toda. Imagina acender uma vela assim, ó. Só aquele cheiro de bosta, mano. Mas o que é pior? Você acha que é só o um potinho de peido e uma vela de peido? Aqui, ó. A gente vai abaixando. Mas olha aqui, ó. Compre. <risos> Compre minha calcinha usada. Desgastado e bonito. <risos> Uma seleção de calcinhas usadas para você comprar meias, sutiãs e tangas para você experimentar toda a experiência do cheiro. Estepanca. Frascos de peidos vendidos. 221. Clientes felizes e fartos. 182. Pessoal, não gostou do cheiro. Barras de proteínas consumidas e ovos cozidos. É o que ela come para peidar. Tá aqui, véi. Só, só a velhinha, a velhinha custa R$ 49,95, o que dá num total aí R$ 250,00, só uma velhinha de peido, básico, gostoso, cheiroso Calcinhas da Stepanca, 149 R$ um total de R$ 811,00, é um bom preço, acho que eu vou comprar aqui, velho, sutiãs também 149. Olha isso, já dá 1600, 1000, quase R$ reais só calcinha com sutiã e o vela, mano. E para completar, eu vou fechar tudo, meias da Stefanca que são 99 dólares, que dá um total aí de R$ reais Se vocês quiser o pack completo aí, dá mais de R$ 2500 reais pela minha conta de cabeça, eu não sou bom em matemática. Mas é isso. Tio Sam, mas dá para piorar isso aqui? Dá para melhorar? Dá, mano. É Incrivelmente dá. Essa mina, velho. Que é isso? É a maior empreendedora do mundo. Não satisfeita, ela criou a Fart Jars. Que é nada mais... <risos> Parece ser mentira, mano. Que é nada mais e nada menos do que as NFTs de potinho de tempo. <risos> São as imagens aqui, ó. Tá vendo esse potinho aqui, ó? São isso daqui é uma NFT, uma imagem que tem um dono único daqui, ó. São as NFTs... Aqui ó, aqui, ó melhor para explicar para vocês São as NFTs do potinho de peido Que custa aí 0.5 Ethereum Que é uma moeda, uma criptomoeda Que só, só essa imagenzinha aqui ó Tipo por exemplo essa daqui Que custa 0.5 Dá um total aqui que eu deixei separado 686 reais Na fotinha do peidinho eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pular do Rio para não faz sentido, mano. Não, não faz sentido. Ela ganha muito dinheiro. Muito dinheiro fazendo isso. ah tio Sam, mas ela só tá peidando por aí, mano. Só tá vendendo roupa usada. Isso aí prejudica a saúde dela? Sim, mano. Tá aqui, ó. Eu separei pra vocês também. Mulher que vende puns engarrafados, passa mal e é internada. Essa dá uma baixadinha aqui, ó. As vendas precisaram ser barradas, pois Stephanie foi parar no hospital por conta dos esforços extremos que fazia. Inclusive, ela chegou a pensar que estava tendo uma parada cardíaca. Ela foi pro hospital de tanta força que ela fez tentando peidar nos potes. Eu não tenho mais nada pra falar, mano. Eu não tenho mais nada pra falar. vamos embora daqui. E é isso, mano. A minha parte dos Tio Santos dos Reacts foram... foi feita. E... Eu tô triste, mano. Eu não sei porque eu ainda sou pobre, mano. Acho que eu vou começar a vender a rota, mano. E me passar por uma mina. Eu vou embora daqui. Ah, não. Eu tô de cueca. Não posso levantar. Tchau. Ah, eu quero o ponto de tudo é, mano, onde as coisas vão parar? A Mina é uma empreendedora de sucesso? Pode-se dizer que sim, né, velho? Porque o dinheiro que ela faz é absurdo. Lendo algumas matérias e reportagens, a Stephanie já fez mais de um milhão de reais por mês só vendendo os gases. Então imagina aí calcinhas usadas, meias usadas, velas de peido e sutiãs usados que ela vende também. Além, claro, dos potinhos de peido NFT, tipo... Mano, o quanto que essa mina não faz? Deve ser uma coisa absurda, tá ligado? Ela, ela tá feita na vida. Uma coisa é certeza: inteligente ela é, só que estranha ela também é vendendo isso. Sem contar que, como foi dito no tio Sandro Sietz, a mina teve que parar no hospital de tanto que ficou forçando pra peidar nos potes. O que significa que ela tá botando a saúde em risco. E isso, pra mim, é no mínimo doentio, tá ligado? Sem falar, é claro, de quem compra. Porque é tipo, certeza absoluta que. E quem compra tem algum tipo de problema? Porque ninguém, absolutamente ninguém, em sã consciência, vai falar meu Deus, eu tenho que comprar um pote com peido por mil dólares. <risos> Só por comprar assim, tá ligado? Ninguém. Quem compra é doido. Se tu compra ou pensaria em comprar, vai por mim. Então é um esquisito, isso sim, véi. Mas enfim, eu queria compartilhar pra vocês essa incrível figura da internet, pra vocês verem que tem doido pra tudo e pra fazer de tudo. E eu queria que vocês me respondessem aí nos comentários o que vocês acharam dela e se ela realmente é uma forte concorrente da Belle Delphine O que pra mim ela tá um pouco longe, pra ser sincero, hein? Belly Delphin é a rainha dos gados, mano, não tem como não. Depois que vocês comentarem aí...